Bom, eu vou enviar a Kunai ou um item de 500 bucks de presente para as 10 primeiras pessoas que me mandar um vídeo comprando o um novo passe com o meu código. E tá aí na tela o código.